muito prazer em falar com você tudo bem prazer é tudo tudo bem com você tudo jóia fiquei feliz eu fui lá o teu instagram fiquei muito feliz em ver você ali atuando suas propagandas bem legal e aí come conta conta aqui pra todo mundo aliás né como como era antes da doutora Renata ser biomédica estética, como era a doutora Renata antes da biomedicina estética, antes de fazer o Nepuga. Conta aqui pra gente. Nossa, eu primeiramente quero te agradecer pelo convite, né? uma honra estar participando aqui com você dessa live ao vivo, né? um privilégio muito grande, fiquei muito lisonjeada pelo convite, né? Com certeza. E por uma, por uma escola que eu sempre admirei, sempre acompanhei, e tive a oportunidade de me formar por ela e, através do Nepuga me abriu diversas portas, né? Então, é uma gratidão imensa. Né? E eu falo que a minha vida, depois que eu me formei em pós-graduada em, pós em estética, minha vida mudou. Eu falo que a estética mudou, assim, a minha vida totalmente, em todas as áreas, em todos os aspectos e, principalmente, no lado financeiro. né? Antes de me formar em estética, eu sou biomédica, trabalhava em análises clínicas, é, trabalhei durante mais ou menos uns 10 anos, né? me formei em 2013, 2014, atuei na bancada durante um tempo. No começo era tudo muito gostoso, legal e depois eu ficava só isso, não tem nada mais de diferente, nada mais de legal de novidade, né. E toda a vida eu sempre gostei muito de estética. E quando eu soube que a biomedicina abriu as portas para que nós pudéssemos estar atuando na área da estética, eu falei, agora eu vou mudar minha vida, eu vou mudar totalmente. E realmente foi assim que aconteceu, né, fiz então, eu não fiquei atrasado, iniciei aqui na cidade de Campinas, vocês abriram um polo na cidade de Campinas, e foi a oportunidade para, então, ingressar no meu tão sonhado sonho, né? Sempre tive muita vontade e, finalmente, eu tive a oportunidade de ingressar no Neburga. Comecei após trabalhando na estética e é um sonho, né? E você tá ali, cada aula era aquele desejo de você querer conhecer mais, de você aprender mais, de você entender mais. E a gente mergulhando naquele mundo né, de sempre querer saber mais, de entender mais, de montar novos protocolos, de ver a realização e a felicidade de cada resultado que a gente proporciona para os nossos clientes. Então, eu falo que o mundo da estética é o mundo e quando você entra, impossível sair dele. Nossa, que bacana! E você hoje está atuando? Hoje eu estou atuando, sim, desde, desde então nunca mais parei, pelo contrário. Ainda quando eu comecei, eu continuei trabalhando na, na análises clínicas e o ano passado eu saí 100% na análises clínicas para me dedicar puramente para a estética e eu falo que eu não me arrependo em momento algum, pelo contrário, eu me arrependo de, não ter, ido, de ter iniciado na estética antes. E conta que para mim e para todo mundo que está te assistindo, né? Qual foi quais as diferenças que você percebeu na sua vida depois de vir para a estética? O que, que você percebeu assim que fez bastante diferença? Eu acho que a minha vida se mudou no geral. Eu acho principalmente em mim, né? Aprendi a me cuidar muito mais do que antes. Né? A gente sabe que a estética é muito mais além de da né, estética mesmo, a aparência ela proporciona muito mais saúde, muito mais qualidade de vida. Então, antes de eu passar isso para os meus clientes, eu comecei a aplicar em mim. Então, hoje, quando eu pego a Renata, de cinco anos atrás, e eu pego a Renata atual, a mudança, assim ela aconteceu muito é, externamente, mas principalmente internamente. Então, isso, para mim, assim foi muito valioso, sabe? Então, eu não só falo, eu não só prego, né eu não falo de algo que eu não vivo, eu falo de algo e eu comecei a praticar em mim. Então, eu quero passar para todo mundo, eu quero que todo mundo viva, eu quero que todo mundo tenha essa experiência, né? De ter uma qualidade de vida melhor, de mudar aquilo que de fato está incomodando. Então, isso foi é essa a minha maior experiência. Isso é muito gratificante. E, e acredito também que o tempo com a família, é, a sua independência financeira, sair daqueles plantões, tudo isso também deve ter mudado, né? Muito, muito, muito, muito. Hoje, né, eu consigo fazer os meus horários flexíveis, eu consigo, olha, hoje eu consigo remanejar minha agenda para ter um momento com a minha família, curtir um pouco mais tudo isso, coisas que eu, outra hora eu não conseguia vivenciar, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas então eu vou a estética e vou trabalhar menos? Não, gente, a gente trabalha bastante na estética. Mas é um bastante um prazer, é diferente, não cansa, porque a gente faz o que a gente ama. A gente fica das 8 às oito, nove, dez da noite, e fala assim, o quê? Mas eu vou trabalhar mais do que eu trabalhava no meu trabalho. Só que você tem muito mais satisfação, não é isso, Renata? E você maneja seus horários, você faz a tua agenda, você tem mais independência. É assim com Sim. você também? Porque eu, eu não Exato. vi a hora passar na clínica. Às vezes o marido liga, você não vai me embora? E, tipo, a hora passa. Porque a gente faz com amor, é muito gratificante. Então a gente quer estar tá ali, se deixar realmente. A gente vira o dia, a noite, ali falando com o cliente, montando tudo. Sem é prazeroso, é diferente. Hoje eu, trabalho, é diferente. Eu falo, hoje eu trabalho com muito amor. Com muito amor mesmo. Pra mim, não é um fardo, pelo contrário, é prazeroso. Ai, que bom, Renata, que bom mesmo. Te liguei hoje rapidinho, né? Foi assim, no susto, Renata. <risos> Nós né? conhecemos hoje, hein, gente? Apesar dela ser aluna Nepuga, eu não tenho contato com todos os alunos. Quando eu conseguia ir em todas as salas de aulas, era mais tranquilo. Mas hoje a gente está em mais de 28 cidades, com várias turmas, então é difícil. Mas agora para esse ano de 2021... Eu vou estar em, mais, em contato direto nas salas de aulas via Zoom, nas salas de aulas via é, grava, gravações, que eu já gravei vários cursos para vocês, até da pós graduação A Renata não participou disso, porque quando ela. Não, Isso não era 100% presencial, né, Renata? Agora, com essa facilidade Super. do híbrido, estarei na sala de aula com vocês, alunos, para vocês poderem. Para eu poder conhecer vocês, vocês me conhecerem também, a gente pode ter esses papos, né, que é muito bom. Nossa, muito bacana, que legal, é, muito bacana. Saber que assim, que você fez toda essa mudança da sua vida, inspirada em algo que eu criei lá atrás, e que a gente vem desenvolvendo, e a gente vem juntas, criando, é, lutando pela classe, porque é uma coisa que eu falo, né? O Nepuga, tem muitas outras escolas que dão cursos, mas aqui no Nepuga, eu tô aqui lutando pela classe, eu tô aqui, eu tenho uma causa, minha causa é... Fazer com que a nossa classe de estetas cresça cada vez mais, que as biomédicas, a, Re... a doutora Renata, a doutora Fran, enfermeira, o doutor Edson, a doutora Gabriela, que fizeram aqui parte desse nosso ao vivo hoje, sejam Quatro, cinco dos milhares de profissionais biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros estetas formados pelo NEPUGA e melhores que muitos dermatologistas, que eu sei que são. Eu confio no meu taco, eu confio no meu público, <risos> confio nos meus filhos aí, e eu sei que fazem. Quando acontece alguma coisa aí... De errado eu falo, não é filho nem não é filho da pulga, não é aluno meu. Deixa eu lá ver. Ah, o que é isso? Não, não, não pode ser aluno meu, eu vou ver. E realmente não é. Porque os nossos alunos, eles sabem, ó, vai por aqui. Aqueles que estão seguindo certinho o que a gente indica vai se dar bem, né? Você tá. Fala Alguém, aí, Renata. Algo que uma colega até comentou, e de fato, mas às vezes, lógico, gera uma dúvida, a gente sai com algum, né? Com alguns receios mas é aquilo, antes da gente fazer a gente tem todo um suporte. Eu já vai fazer um ano que eu finalizei, então a gente até hoje eu tenho um contato com os professores. Se a gente precisar, ó, oh, professor, estou na dúvida disso e tal, você pode me ajudar? Imediatamente eles vão lá, responde para a gente, explica como que funciona. A gente tem um suporte, mesmo hoje não estando, não sendo mais aluno ex-aluno, esse vínculo que é tão importante. Então assim, isso nos dá, nos dá aquela segurança que jamais, meu, eu não vou fazer na dúvida, sendo que eu sei para quem perguntar, olha, vai me dar esse suporte, vai me esclarecer minha dúvida. Fora os amigos que a gente faz, que a, a pós, né, graduação no NEPUGA, abre várias portas, vários amigos, enfermeiros, farmacêuticos. Então a gente nunca, dá, eu falo que a gente nunca tá sozinho, a gente tem uma rede de apoio. Que é, veio para somar apoio. e fortalecer. Exatamente. Então assim é muito gratificante, muito bacana. Muito bom. Que prazer falar com você, que gostoso. Eu queria ficar aqui falando a noite inteira com vocês. Muito bom mesmo. Obrigada por ter participado, viu? Imagina, eu que agradeço de coração. Prazer falar com você pessoalmente, te conhecer, né? Não, apesar da de... que eu vou ir na tua pessoa. clínica. Vou aí te visitar ainda. Vai ser um prazer imenso quando vier para Campinas, com certeza. Vamos sim. 2021, tô retomando as minhas viagens as clínicas, eu comecei no comecinho do ano lá na Nathalie tinha uma programação para ir em diversas clínicas e aí veio a pandemia e não pude ir, né? Mas 2021 não segura a gente, a gente vai Isso vai ser uma onda Não é com certeza vai ser um prazer muito grande receber vocês aqui em Campinas Muito obrigada, Renata, boa noite Saudações estéticas integrativas para você